até mais fala galera beleza aqui é o Renê Ricardo seja muito bem-vindo ao canal trabalhar em casa ganhando é, eu quero aqui te agradecer pela sua audiência agradecer por você estar comigo nessa empreitada digital né é, nossa nossa caminhada até aqui foi bastante bastante legal aí né é, então nós estamos na saga do afiliado esse aqui é o episódio 10. ó, episódio 10. Tá? Finalmente nós chegamos ao, ao nosso, nosso décimo episódio né? Eu ia fazer essa série de 10. E se você gostar desse vídeo, né? quiser que eu continue com a saga do afiliado é, Então comenta aqui embaixo, tá? Comenta aqui embaixo, ó, continua tal Agora se você não quiser, se você que está assistindo esse vídeo aí não quiser que eu continue Aí eu não continuo mesmo, eu vou encerrar por aqui, tá bom? Então, se eu tiver mais de 10 pedidos, eu continuo, tá? É, então, é o seguinte, é, hoje é o décimo episódio, certo? E o que eu quero falar para você é o seguinte, é, eu sei que você que trabalha com, como afiliado, assim como eu, até né, é, a todos os momentos aí passa na sua mente né, para você desistir, né? Ah, porque é muito difícil, ah, porque não sei o quê... É, e o conselho que eu posso te dar é, não desista, né? Por quê? É, você tem que enxergar é, a coisa sempre a longo prazo, tá? Como eu procuro enxergar. Eu tô nesse mercado aí desde 2014, tá? É, no começo eu não vendia, é, Eu mostrei no vídeo anterior, como eu fiz a minha primeira venda. Seis meses, cara, para fazer uma venda Eu que trabalhava como vendedor na rua Eu vendia às vezes em Em um dia, cara Um dia eu fazia dois mil Três mil, né Cheguei a fazer, eu cheguei a fazer dez mil De venda, né é, no mesmo dia Então quando você não vende Você fica frustrado, né, cara É E fala assim, nossa, mas aonde foi que eu, que eu, que eu estou errando Né E às vezes você não tá errando em lugar nenhum né? Às vezes você simplesmente é, não aconteceu porque não tinha que acontecer né? é, Eu creio que tudo na vida é, tem o seu momento de acontecer né? E por mais que seja difícil, né? é, uma hora isso vai acontecer com você Assim como é, aconteceu comigo tá? então, Mas o conselho que eu posso te dar é não desista, cara Você entendeu? Mesmo que você vá, vá arrumar um, um outro trabalho, alguma coisa assim, arrume tempo né? e continue no seu processo de afiliado. Né? É, agora, trabalhe da maneira certa, né? porque você só precisa, para ser um afiliado, você só precisa de duas coisas. Né? Primeiro é tráfego né? e a outra é conversão. Né? É, cada tráfego, eu já te mostrei aqui, mas eu vou relembrar. Há é, algumas formas de você conseguir tráfego né? é, Algumas gratuitas, outras pagas né? é, Eu vou te falar aqui das, das gratuitas E para mim, eu acho que e se você é, fizer uma pesquisa aí, Muita gente vai te falar a mesma coisa é, é Tráfego do YouTube né? Tráfego do YouTube é o que você precisa É só ele sozinho Só o tráfego do YouTube ele sozinho ele já te dá ele já pode te dar a venda que você precisa só ele porque vai depender muito do nicho que você vai trabalhar tá, está trabalhando né vai depender do produto vai depender de uma série de coisas eu fiz um teste esta semana e é, eu acertei aí numa palavra-chave num vídeo meu depois eu posso até fazer mostrar qual é esse vídeo eu vou fazer um vídeo sobre esse vídeo é, então este, este vídeo gerou em torno de é, 30 mil visualizações em menos de uma semana né? E o link do produto estava lá e não vendeu Simplesmente não vendeu, cara E eu simplesmente não consigo entender por que, que ele não vendeu né? E aí analisando, fui analisar o produto, analisar a página de vendas E eu descobri que o produto não é tão bom quanto ele pensa que é né? Ou aparenta é, porque às vezes o preço não está bom, né? a, a página de vendas não está boa, o vídeo de vendas não está bom, né? e aparentemente você olha a página está boa, mas às vezes não está. Né? Então isso ajuda, isso não ajuda. Né? E, e não vendeu, cara, eu, eu 30, 40, deu 40 até agora está 45 mil visualizações o vídeo. E não vai, e não vende, cara, não vende. Tá lá, o vídeo tá rodando e não vende. Você entendeu? E Eu tenho um produto, um outro produto, que. do nicho adulto, pra você ter uma ideia. Um produto dificílimo de.. de. É, de, de você colocar se ficar ali no, no, no YouTube. Porém, é, eu fiz mais de cinco vendas com esse produto, porque a cada. A média... Isso com duas mil visualizações no vídeo. Está é, tá quase chegando a mil. Ou seja, a cada 200 visualizações, é, a cada 200 eu fazia uma venda. Então vai depender muito do produto que você está trabalhando também, do nicho que você está trabalhando. Né? Esses nichos mais concorridos, né? é, como emagrecimento, é, trabalhar em, é, é, marketing digital... Esses nichos muito concorridos é, são meio pauleira mesmo de você é, trabalhar, você entendeu? Mas tem outros nichos, milhares de nichos aí é que você pode trabalhar também, né? E o seu vídeo pode é, colocar ali na primeira posição, né? Então, é, são essas coisas, sabe? Então, eu sei que não é fácil, né? Eu sei que não é fácil, mas você precisa estudar, você precisa ter conhecimento, e precisa aprender, né, como se faz, tá? É, então veja só o seguinte, é, que trabalhar com internet não é fácil, tá? Eu trabalho isso aí desde 2014, né? E nesse meio, nesse tempo todo eu vim aprendendo as coisas, certo? Eu nunca fui, como eu expliquei, eu nunca fui afiliado de fazer grandes somas de dinheiro, né? Porque eu, eu optei de uma maneira errada, né? tive meus resultados tive mas eu tive eu trabalhei também muito de maneira errada porque eu tinha eu pegava produtos de quatro cinco nichos né e isso fica impossível cara de você administrar isso né então o que que eu fiz eu diminuí hoje eu só eu agora apesar de ter seis canais eu só trabalho em três nichos né eu diminuí tudo né você tem que abrir mão das coisas né eu aprendi a abrir a mão a abrir mão das coisas eu tive que a aprender a trabalhar com pouco né porque às vezes o menos é mais né então eu trabalhei com, com só três nichos né que é o nicho de emagrecimento é o nicho de é, é o nicho de é, é o nicho adulto né e também é o nicho é o nicho de, de empreendedorismo né é, de marketing digital porém não é aquela... <risos> como ganhar dinheiro. Não, eu, eu é outra... É um, é um sub-nicho, tá? Então, esses são esses três nichos que eu trabalho, né? É, então, é o seguinte. Eu já pensei muito em desistir. Muito mesmo. Você entendeu? É, porque, às vezes, é dificultoso. Você olha vídeos aí, os caras vendendo um milhão, dois milhões. Mas os caras põem dinheiro, né? Os caras põem dinheiro em Facebook Ads, em, em Google Ads. Então... É, quando você olha muito resultado, saiba que a pessoa colocou o dinheiro, tá? No orgânico mesmo, no orgânico, né? a coisa demora, tem que ser uma coisa muito bem estruturada, você entendeu? Mas a longo prazo vale muito a pena, você entendeu? Porque aquilo vai te dando resultado por anos. Olha, eu tenho um se você olhar nesse canal aqui, eu tenho o vídeo da Sky, que eu já mostrei no vídeo anterior, foi o produto que eu fiz a minha primeira venda, e veja só, esse produto, ele não existe mais, ele não tem mais lá no, no Hotmart, você ele foi retirado, e até hoje, já faz dois anos que ele foi retirado, e as pessoas me perguntam como faz para comprar o produto, e ele não existe mais lá, então para você ver, como que a coisa funciona fazendo dois anos Se eu tivesse com esse produto lá ainda ativo né Eu estaria fazendo venda deles até hoje Você entendeu? E é um nicho diferente É um nicho totalmente diferente É um nicho de ganhar dinheiro Mas de outra forma Você entendeu como é que é? Então é assim, cara é, Então eu vou encerrar aqui a, a, a saga do afiliado Certo? Se você quiser aí que eu continue com é, Com esse canal e com esses vídeos posso, Pode comentar aqui, tá? Agora, se não, eu vou continuar apenas com meus conteúdos de marketing digital que existem aqui, né? E eu vou explorar outras coisas, tá? Eu gostei bastante da experiência, eu acho que ficou legal, né? E vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Se você gostou do vídeo, dá um like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Um grande abraço a todos e até mais!